Olá a todos. Bem-vindos em mais uma edição do Adec TV. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos hoje no quadro No Vivo a Voz. Estamos recebendo aqui no estúdio o nosso segundo vice-presidente do campo, o nosso diretor do Departamento de Missões, Semeadores, e também ele é pastor na Assembleia de Deus no bairro Esplanada. Pastor Hélio da Silveira. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Quero aproveitar e cumprimentar a todos né, que nos acompanham aqui na programação da DEC TV. É com muita alegria que a gente recebe o senhor aqui, porque é sempre muito bom conversar com o senhor. Né? O Departamento de Missões, ele tem muitas... traz muita característica né, daquilo que Jesus pregou, que é o ID mesmo, todinho ali. É muita coisa bacana que vem de lá. E, eu, e nós falamos já num programa anterior, sobre o Amazonas, quando o senhor esteve lá, certo? há um tempo, o um ano passado. Isso. E nós falamos o que foi iniciado lá. E agora chegou numa nova etapa, numa nova fase dessa missão desse programa, do que foi iniciado lá. Assim, para quem não assistiu o primeiro programa, não viu, que tem lá no YouTube, tá, no canal da DEC TV, resume e fala o que, que vai acontecer agora para nós. O que aconteceu e o que agora, o que, que é novo. Tá certo. É, como alguns ainda não acompanhou, né, não assistiu o programa passado, em 2019 nós estivemos no estado pela primeira vez, né, estávamos de passagem, eu estava indo para Venezuela, abrimos um projeto missionário lá naquela época, e aí finalzinho de 2019 nós passamos sete dias no estado do Amazonas, visitando algumas comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas... E aí nasceu o desejo do nosso coração de adotarmos é, missionários naquelas regiões. Né? E aí voltamos lá no ano passado, iniciando em janeiro de 2020, um projeto com a adoção de alguns obreiros. Quando foi junho do ano passado, nós estivemos lá, visitamos a região do Alto Solimões, algumas comunidades indígenas do, do Estado, e aí foi onde nós... É, Encorpamos ainda mais o projeto naquela viagem, né? deixamos lá seis missionários adotados, mas já voltamos de lá com o desejo de realizarmos um trabalho de assistência social junto né, com o um trabalho evangelístico na região. Exatamente por vermos a, a dificuldade logística da região, né? comunidades indígenas que precisam né, de apoio médico, de assistência odontológica, assistência médica, e aí vimos nesta, nessa visão nós vimos a oportunidade de ampliarmos o nosso trabalho lá agora no mês de maio né, estamos indo para ampliarmos o trabalho de adoção de missionários inclusive vamos adotar seis missionários novamente e vamos ficar com 12 missionários no estado né e além de um trabalho social que é o que nós vamos falar nesse programa tão especial de hoje Dessa nova etapa sim é, o senhor já falou um pouquinho como surgiu né esse, esse sentimento de iniciar esse trabalho lá então essa nova fase, o que de, de fato será esse novo projeto lá, né? é uma continuidade. E o que será feito e como será feito? Bom, é o seguinte, ano passado nós já deixamos algumas coisas lá é, encaminhadas com palestras nessas comunidades indígenas, palestras antidrogas, palestras de prevenção a doenças DSTs e aí... Deixamos uma equipe em Manaus que visitou o Alto dos Solimões nessas aldeias onde nós estivemos, realizaram lá em novembro é, palestras em três grandes comunidades indígenas e já com uma marca da gente voltar na região. Porém, com a substituição de um missionário nosso lá, nós... É, Decidimos irmos com uma equipe de médicos, dentistas, enfermeiros, professores do departamento infantil a um município onde a gente já tem um obreiro adotado, um missionário adotado nessas comunidades indígenas um município chamado Novo Céu, é um município até próximo relativamente de Manaus e a gente dessa vez está indo lá com essa equipe de profissionais para atendimento na área médica, área odontológica, né, assistência social Nessa comunidade. Então, vão acontecer atendimentos e palestras. Que que, o que, que será feito, na verdade? Primeiro que a gente já tem a data, vamos viajar agora no dia 9 de maio, né? Uhum. 9 de maio a gente sai à noite aqui de Patinga e vamos chegar lá na terça-feira de manhã, no aeroporto em Manaus. Aí tem todo já uma, uma programação da questão logística, né? Eu tenho uma van que pega o pessoal... No, no aeroporto, leva para o porto um barco já alugado para atravessar os dois rios, né? Para o município de Careiro da Várzea. Lá a gente vai ter uma van que vai receber o pessoal e direcionar até o município de Novo Céus. Aí a gente provavelmente chega lá na terça-feira, por volta das 14 horas, 15 horas da tarde, e já vai para o hotel. E quando for à noite, culto de recepção né, no município de Novo Céus, e aí. Na quarta-feira de manhã já é sair com a equipe para colocar a mão na massa. É Quantos profissionais for, são? E é, deixa eu fazer a pergunta toda. Quantos profissionais irão com o senhor, acompanharão essa equipe? E qual foi a reação desses profissionais quando o senhor contou para eles, quando houve o convite para fazer parte dessa missão? Certo. É, na verdade, o seguinte, eu ainda estava em recuperação né, de uma cirurgia que eu realizei agora no finalzinho de janeiro, e aí começamos a trabalhar a questão do projeto. Convidamos, né, lançamos o convite no grupo de regionais, e aí apareceu um, alguns profissionais, alguns a gente entrou em contato. Hoje nós somos uma equipe de 17 pessoas que estamos indo lá é, no Estado. Né? Estamos indo com dois médicos, um ginecologista e um pediatra, estamos indo com sete dentistas, estamos indo com uma enfermeira, Três irmãs que trabalham com o departamento infantil e eu, Claudinei, na equipe que vai dar suporte. Pastor Paulo Soares também está indo conosco. Então, no total, uma equipe de 17 é. pessoas. A gente percebe a empolgação de todos eles, né? com o trabalho, até porque é, ainda não foi feito esse tipo de trabalho com uma envergadura como essa mas eu percebo que eles estão todos ansiosos, eu creio que vai ser bênção. Na verdade, Carol, nós temos o plano de realizarmos aqui, nas nossas regionais, e no finalzinho eu vou contar uma surpresa já, que a gente está planejando ainda para esse ano, já com os nossos irmãos, né, e no nosso campo, os obreiros do nosso campo, para realizarmos aqui. Mas o que a gente percebe, Carol, é que muita gente Quer é fazer esse tipo de trabalho, né? seja trabalho voluntário, trabalho com doação. Eu creio que esses trabalhos eles não fazem bem apenas para as pessoas que recebem essa ajuda ou apoio. Eu até digo que fazem melhor ainda, né? faz mais bem para quem realiza. Ano passado, por exemplo, nós tivemos uma experiência é, de talvez uma média de 80 mil reais, passaram pela secretaria para comprar cestas básicas. Sabe, você percebe a alegria das pessoas em ofertar, sabe, em entregar a cesta e alegria também dessas pessoas que recebem, né? Dessa vez, com uma envergadura muito maior, porque estamos levando profissionais, né, da área de saúde, área odontológica e cremos que vai ser uma benção Vai ser uma benção já está profetizado, será uma bênção, pastor? Sua... Quantos dias? Vocês pretendem ficar lá, tem assim dia para voltar? Ou tem, tem não, <risos> claro, claro, tem dia para voltar. Afinal, a gente está interrompendo né, a vida de alguns profissionais. Por exemplo, eu tenho um médico que está indo com a gente, ele congregou comigo em Iapu, atualmente mora em Patinga, mas a gente tem um vínculo muito grande, porque foi eu que levei ele ao diaconato e tudo. E ele, além de trabalhar no Hospital Márcio Cunha como pediatra, ele é professor da Faculdade de Medicina lá no Vale do Aço. Então, você pensa bem, ele precisa se organizar lá e ficar uma semana fora. Então, a gente vai dia 9, na segunda-feira, e vamos chegar no dia 14, já no sábado à tarde, por volta das 15h30, no aeroporto aqui em Batinga. Né? É, na verdade, assim... Todos trabalham, né? estão indo voluntário, uma coisa que é bom nós ressaltarmos aqui, que, que todos eles estão indo, inclusive, né, por conta própria. Compraram a passagem né, para irem por conta própria e estão se doando, né, profissionalmente falando, para este trabalho e aí você não pode também aproveitar da oportunidade de ficar com eles lá Muito mais bom. de uma semana. Né? Claro que a necessidade é imensa, né? não dá para resolver o problema né? com uma semana apenas, mas dá com certeza para aliviar o sofrimento de muita gente, muitas famílias, e claro, deixar o amor de Cristo na vida dessas pessoas através dessas ações. Porque o amor de Cristo em nós, ele só tem de fato é veracidade, né? ele só é... É, verídico se a gente demonstrar isso com ações né? e é claro no nosso dia a dia tanto lá como aqui, em qualquer lugar um cristão verdadeiro ele tem que estar pronto a fazer né, ao, ao, ao fazer o próximo pelo menos um pouco mais feliz Atender a necessidade do pobre, do necessitado, da viúva. Porque quando a gente olha, por exemplo, Tiago escrevendo Sim, eu falo a sua de carta. Tiago, agora, o pastor. Né? É, Tiago diz que a religião pura é imaculada para com Deus, né, é guardar é, os órfãos, É Deus. proteger os órfãos, as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Sim. né? Então é isso que a gente está tentando fazer, imitando o nosso Jesus. Né? E Tiago também fala que a fé sem obras, ela é má. Com né? certeza, né? Ele. Deixa muito claro isso. Né? É que se você tem fé, se você é um cristão, você vai ter obras para Verdade. Seu coração não deixa, né? porque você está se espelhando em Cristo. Verdade. O senhor, no último programa, tinha falado muito da situação da região. Né? Porque esses profissionais, porque palestras, porque a situação daquela região é complicadíssima. Não é tanto no nível social, econômico é muito complicado. É, na verdade é o seguinte, existem regiões muito mais carentes, né, do que essa que a gente está indo agora, e regiões que inclusive nós temos obreiros adotados mas são regiões que demandam de tempo maior né, logística de, por exemplo, sair daqui de Patinga e chegar lá quase que no outro dia de tarde né, ou nem conseguir chegar com dois dias, porque tem barco para você, é... Usar, né, que a maioria do estado é feito por hidro. O, o, o tráfego, né? É feito por hidrovias. Então tem toda essa situação, né? Claro que. Claro que. Se você me perguntasse, pastor, tem, muito, tem muita gente carente aqui. Temos muita gente carente aqui também, né? Mas a questão lá, o que nos chama a atenção é a questão. Comunidades indígenas, onde. É, a questão logística é mais difícil, né? mais difícil para a nossa realidade. Né? Quando você vai lá, você, acha um, você vê que eles acham aquilo muito normal. Né? Mas são comunidades, por exemplo, que tem lá um número enorme de crianças, médico, pediatra não vai, né? costuma ir um clínico geral duas vezes por mês. Então você logo pensa assim, poxa vida... Pode fazer alguma coisa, né? Hoje, qualquer bairro desde a nossa cidade que você vai, você tem um PSF, você tem né, atuação de certa forma do poder público, bem ou mal, mas o poder público está ali, né, atuando. Nesses locais também estão atuando, sim, mas de maneira mais remota, mais dificultosa. Exatamente por faltarem profissionais na área, questões logísticas, questões sociais, o acesso, o acesso, mais acesso de... é mais difícil. Então, tem toda essa questão.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 De volta aqui no Viva a Voz Conversando com o Pastor Wellington da Silveira Falando sobre a nova missão Lá no Amazonas com o projeto Semeadores Pastor é, A gente estava falando dos profissionais Que vão, uma equipe de 17 pessoas Médicos, professores Departamento infantil, dentista Mas a equipe de apoio, senhor E lá, vocês vão Realizar atendimentos E vocês assim, tem uma meta Para atingir? Quantas pessoas vocês querem Mais ou menos atender? Sim, sim. Eu costumo dizer que quem não sabe o que quer ou não sabe onde quer chegar, hum, não vai ter como chegar nunca, né? Se você não sabe o que quer, não sabe qual é o objetivo, então você não tem como atingi-lo, né? É, ainda mais que eu sou meio metódico, sabe? É, meio, metódico, metódico, meio, meio metódico. Meio, meio, né? É o seguinte, nós, nós vamos atender 110 crianças né, com pediatra, vamos atender 90 mulheres com consulta com ginecologistas e com ginecologista e vamos atender 350 pessoas com os dentistas esse, esse, essa é a nossa meta isso durante é, o dia né e durante o dia eu vou ter uma equipe lá de cinco pessoas todas essas pessoas estarão com colete sendo, é, de, de fácil identificação né? como sendo da equipe de trabalho lá dos semeadores. e Essas pessoas, além esse grupo além de estar fazendo trabalhos sociais, ou melhor, enquanto esse grupo vai estar fazendo esses trabalhos sociais, a gente vai ter uma equipe aí de dois pastores, um daqui, outro de lá, mais os obreiros que de lá que estarão nos apoiando, realizando um trabalho de casa em casa, é um trabalho de evangelismo, convidando para uma cruzada à noite, nessa aldeia, que é a aldeia de Murutinga, né? no município de Novo Céu. Então, assim, vai ser um, serão dois dias e meio intensos de atividades lá, sabe? Bem intensos. Bem intensos. Quem já me conhece, já acompanhou em alguma viagem, sabe, né? Tem que aproveitar bem, até porque é uma oportunidade única, né? Não dá para ir num lugar desse pensando em passeio, né? Tem que ir num lugar Tem desse que é... pensando que é trabalho, literalmente. É aproveitar cada minuto. Cada instante. Não tô com plano nem de levar esse povo para almoçar lá no município, não. Tô pensando em pedir alguém que faça alimentação, leve lá na aldeia onde a gente esteja, é, realizando trabalho para que sirvam a alimentação para eles lá. Então vamos localizar o município geograficamente. Certo. Tá, vamos lá, Aldeia e o município. Novo Céu. Novo Céu o município. Município. Ele está com mais ou menos quantos quilômetros de Manaus? Bom, é, de Manaus você vai para o porto, atravessa os dois rios, né, o encontro exatamente dos rios lá, uhum. e você atravessa os dois rios, chega no município Careiro da Várzea. De Careiro da Várzea a Novo Céu você tem mais ou menos uns um 140. 40 quilômetros, mais ou menos. Aí tem uma van que pega esse pessoal e leva lá. Lá no Novo Céu é onde a gente já tem missionário adotado. Vamos adotar mais dois. Claro. Exatamente lá. É. E lá, de Novo Céu, é onde a gente desce num, num barco, de barco para novamente. a aldeia. de barco novamente, mas aí é perto, uhum. não é tão longe como da outra vez que eu estive na região lá, né? Uhum. E aí a gente vai de barco novamente para essa aldeia, né? Que... É onde a gente vai realizar os trabalhos sociais e também os trabalhos evangelísticos. Tá, vai realizar tanto em Novo Céu quanto na aldeia? Novo Céu é o município. O alvo é Novo Céu. Aliás, é Murutinga, uma aldeia ah, indígena. É aldeia. São duas aldeias indígenas que nós vamos atender. Uhum. Né? Mas é uma aldeia que já tem uma certa é, estrutura, eu diria assim. Lá, por exemplo, tem um postozinho de saúde. O médico vai de 15 em 15 dias, Sim. quando vai sabe? Então, a gente vai aproveitar alguma estruturazinha que eles já têm. Lá tem uma escola indígena. Então, a gente está em contato com cacique... Né, da, da, da comunidade indígena para que o trabalho seja é, feito da melhor maneira possível. Claro que é trabalho de campanha, né? Sim. Inclusive a gente vai estar tá levando um consultório móvel Isso, eu ia que dá para fazer de tudo praticamente. É locais para esterilizar os instrumentos é, e é uma série de coisas que envolve, né? Você é, imagina? É porque eu fico pensando o, o, o, o dentista. A gente certo. Tem a cadeira. Eu... Isso já tem lá, isso vai lá, é esse consultório não, lá não, não tem cadeira. A gente vai ter um consultório móvel que dá para fazer inclusive pequenas cirurgias, para fazer de tudo com esse consultório, né? Os demais vão fazer é, trabalhos como limpeza, obturações, é, sabe? Aplicação de flu, trabalho de prevenção, extração, que tem dentes que não tem como mesmo, né? Isso é feito lá mesmo. A gente vai arrumar mesas, local, para o pessoal... É, Levando todo o material. Deitar. Tem que levar material, lanterna, comprar luvas. Então, inclusive, eu quero aproveitar, quem sabe, né? Se você quiser participar desse programa, desse, dessa programação, desse trabalho, desse projeto, porque a gente vai inclusive, Carol, doarmos mil kits de higiene né, odontológica, que é uma, um creme dental, uma escova de dente. Nosso alvo é doarmos mil, mas a gente com certeza sabe que vamos doar mais. Nós vamos doar cesta básica, medicamentos, por exemplo, pediatria, né, até dois anos, é muito comum. Né, ter que tomar algum tipo de, de antibiótico, é, complexo vitamínico, a gente vai levar, já estou em contato com laboratórios, né, para que a gente consiga fazer o melhor é, possível né, dentro da nossa realidade. E a gente sabe que é o primeiro né, de muitos que virão, eu quero crer assim. Então muita coisa, e como que vai funcionar se a pessoa quiser doar, quiser ajudar? Bom, se a pessoa quiser nos ofertar, ela pode é, estar ofertando pelo número do PIX que aparece aí na sua tela. Você pode fazer a sua oferta e mande um comprovante para esse mesmo número, porque serão é, doações destinadas exatamente para esse trabalho. Aí você vai colocar a é doação para a Secretaria de Missões Isto, no Amazonas. Isso, projeto Amazonas. Tá? Projeto é o Amazonas. PIX da conta dos semeadores, é conta inclusive, para isso. É mas é bom se especificar, né, ou no PIX, e também no WhatsApp, que é para pro Projeto Projeto, o Projeto Amazonas. E as doações são sempre muito bem-vindas, né, Paulo? Claro, claro, claro. E todos já nos conhecem, né, é, por exemplo, algumas igrejas ano passado, com algumas viagens que realizamos, né? Essas igrejas fizeram doações em valores para compra de cesta básica. Nós talvez compramos aí uma média de uns 80 mil reais em cestas, né? A gente, se a igreja tal fez esse levantamento, ou se a A ou B deu uma oferta, a gente manda manda manda num grupo de prestação de contas os, os cupons fiscais, valor de cada cesta que ficou, a quantidade que foi distribuídas, fora vídeos, fotos que são postadas nas redes sociais, são enviadas também nos grupos. né? Algumas pessoas dizem, assim, ah, não sei para que fica fazendo e mostrando. A questão não é mostrar. A questão é que se você tem pessoas que ofertam, confiam no seu trabalho e você não tem como mostrar que de fato foi feito aquilo que você disse que seria feito, né, você perde credibilidade. Né? Então por isso é feito da maneira que sempre é feito. A gente mostra porque também é um projeto grande. Sim, sim. É um projeto grande e a gente precisa de ajuda sim, de todos. Sim, com certeza. Não é para parecer. E, e, e, e é uma coisa interessante. Quem, quem participa oferta abençoada, é abençoado e quem não participa não no, no, no oferta não é abençoado financeiramente principalmente às vezes a pessoa se, se não se preocupa com uma coisa grande dessa não vai dar trabalho e, não não me preocupa inclusive estamos organizando é esse projeto, essa viagem, eu já estou com uma que eu viajo agora na segunda-feira para três estados do, do Nordeste brasileiro. Sai um pingo de preocupação, porque eu sei que quando você se dispõe a fazer algo que vai abençoar né, pessoas, que famílias serão abençoadas, e você não faz isso para benefício próprio, que seja para aparecer, né, porque tem muita gente nesse meio que quer fazer para aparecer, literalmente. Mas quando você tem, de fato... É, Algo real, algo verídico, que move você a fazer isso. Você não se preocupa com, com crítica, se porventura acontecer, com quem fala que não vai ajudar, você não se preocupa com isso. Sabe? Porque você sabe o que é que você está fazendo. E por isso o Projeto Semeadores hoje tem um apoio muito grande é. de pessoas não crentes, de pessoas de outras igrejas, de pessoas de outras, de outras cidades, que entenderam é? a necessidade de realizar esse tipo de trabalho e também confiam na Secretaria de Missões, não é que é uma secretaria de missões do campo da Assembleia de Deus de Caratinga. Então assim, eu fico muito tranquilo quando eu vou falar é? desse tipo de trabalho e quando eu vou falar inclusive em oferta, em contribuição que serão destinadas a esse tipo de trabalho. E Deus supre tudo, né, Particou. Claro, com certeza. Depois, se a gente estiver né, na direção dele, não fala. Claro, claro. E eu, o que eu acho também muito interessante, porque eu acho que a gente tem que mostrar a realidade desse lugares. Sim, sim. Porque às vezes é coisa que a gente nem imagina. Porque realmente lá é, é tudo precário. Sim, em algumas regiões, claro que mais ainda. Mais ainda, ainda né? é, enquanto mais longe, enquanto mais difícil o acesso, mais com certeza, é. né? E acontecem muitas coisas que o senhor já falou aqui. Já, principalmente, é, nós falamos no programa passado, né? É. De aldeias que estão muito distantes, comunidades distantes, né? na divisa da Colômbia, na divisa uhum. com o Peru, onde a gente tem trabalhos missionários também, onde acontece muito a questão de abuso infantil, né? É, do cerceamento das, pessoas, das crianças para drogas, bebidas alcoólicas, tráfico de drogas, né? exatamente por estarem na tríplice fronteira. Então, assim, tem grandes desafios desafios, né? Muitos, muito, muito grande, grandes. muito grande. E pastor, e a expectativa? Como é que tá o coração? Expectativa? Afinal, porque a responsabilidade é enorme, né? É, eu não penso muito na resposta, assim, <risos> eu não penso muito, por exemplo, eu... O a... é metódico, pastor. Sim, a é questão não, metódico, é nem é metódico, não é nem isso assim, que eu vou dizer. Então, assim, então a responsabilidade eu acho que encaixa aí também, encaixa, mas o é. como que fica? Bom... Eu sou muito metódico para planejar e tentar fazer o melhor possível. Mas eu, eu para te falar a verdade, eu sou muito empolgado, né? Talvez seja pelo temperamento, sei lá, né? o jeito de ser. Mas eu sou muito empolgado. E sou empolgado com tudo que eu pego para fazer. né? Eu acho que isso, isso acaba que traz uma. uma a força né, de vontade para o projeto, para a coisa funcionar, exatamente por causa dessa empolgação. E o coração está ansioso, acelerado, para que aconteça, que chegue logo, né? O dia de realizar. E, gente, né, o senhor eu não fico muito preocupado, assim, porque o senhor não preocupa muito, porque o senhor é metódico, o senhor planeja, né? Tudo sim, tem que ter planejamento. Sim. É, eu, eu gosto. Deus gosta também das coisas dele bem planejadas, né? Sim. Tudo, então, é, é, quando é bem planejado, pastor, é muito difícil, assim. Dar errado, é. né? Claro que as coisas, assim, é, é? podem sair fora do planejamento, né? Mas, assim, é... para te falar a verdade, por exemplo, alguém me diz, mas rapaz, você vai levar 17 pessoas, tudo na sua responsabilidade? E se alguém passar mal lá? Eu não penso nisso, né? Claro, eu tenho como... Né? Essa válvula de escape, de saída, né? conhecidos na cidade, na capital, a gente leva no médico, se for o caso. Mas se acontecer alguma coisa, pera lá, mas se... Sim. Sim, eu não posso, viver, eu do posso si. viver do si e ficar com medo de encarar um projeto deste tamanho. né? Eu já levei a nossa igreja 72 pessoas, no Vale de né? 72. aí 72 pessoas. A pessoa fala assim, mas e se um ônibus bater? Eu falei, Poxa, uhum. você vai pensar isso? Aí né? não faz nada. Não, né, não faz nada. O coração, coração, na verdade, está ansioso que chegue logo, que as coisas deem certo e que a gente volta incendiado e que a gente consiga também incendiar outras pessoas, claro, né para que façam parte desse projeto em outros lugares que com certeza virão. O ADEC TV vai estar tá lá, tá, gente? Não comigo, nem você vai estar tá lá com o Claudinei e... E é para mostrar mesmo o lugar, é para mostrar o projeto e é para incentivar outras pessoas a participarem também, tanto doando a mão de obra, com doações, e também orando pelo projeto semeadores, porque a oração é muito importante, revestindo eles, né? né? Revestindo eles com as orações que são muito bem-vindas, né, pastor? Sim, com certeza. No primeiro bloco. O senhor falou que tinha uma surpresa. Uma surpresa ah, que o senhor ia falar. Qual é essa surpresa? Que até <risos> eu estou curiosa. Então, é. Assim, o que, que acontece? Eu ainda pastorei uma regional, né? A regional onde eu estou atualmente tem nove congregações, faz parte da diretoria, né? Do ministério, então a gente tem muito compromisso. Mas o nosso sonho mesmo é trazer esse projeto com esse mesmo formato aqui para o nosso campo, né? E assim, quem sabe podemos realizar pelo menos de dois em dois meses. É, em cada regional um mês ou uma vez dessa de dois em dois meses, né? E a surpresa é que a gente sorteou hoje numa reunião né, uma regional para receber um trabalho como esse que será na cidade de Santa Margarida, é. onde nós vamos fazer isso, vamos realizar lá. Vamos levar dentistas, médicos, pessoas para trabalhar com o departamento infantil, enfermeiros, fazer um trabalho social. Né? de atendimento social, e claro, evangelístico durante o dia, cruzadas à noite, nós cremos que será uma benção E não é só para os membros da igreja não, gente, é para a comunidade, é para a comunidade Sim. da Margarida, né, faz tudo. Com certeza, claro. com certeza. Na verdade, é para a comunidade, né? É para a comunidade. Para a comunidade, os crentes estarão lá servindo a comunidade. A gente não quer crente consultando lá. Claro que nós vamos atender se for preciso, mas o nosso alvo é atender a comunidade. Né? a comunidade. comunidade, independente da religião, da denominação que essa pessoa pertence o nosso alvo é atender a comunidade e já tem data? sim, provavelmente dia 10 e 11 se não me for a memória, de setembro de setembro. setembro eu sei que é o segundo final de semana de setembro segundo, final de, semana de segundo setembro. final de semana de setembro nós vamos encerrar por aqui nós vamos ficar torcendo aqui orando pelo projeto com certeza e quando o senhor voltar o senhor volta aqui, né? Só convidar, que nós vamos voltar. Nós vamos voltar, vamos falar como que foi, vamos mostrar algumas fotos. E que Deus abençoe, né, a missão de vocês, de vocês, todos vocês, 17, e a igreja vai ficar aqui torcendo. E pode despedir do pessoal, deixar o recado para você. Carol, mais uma vez, muito obrigado a você, a direção do ADEC TV, a Dani. Muito obrigado a todos, tá bom? E qualquer coisa, pode convidar que nós estaremos sempre à disposição aqui da direção da DEC TV. A você que nos assistiu, nosso muito obrigado por ter permitido que ficássemos até agora aí no celular, na sua casa, no seu celular, onde quer que seja. Continue ligadinho na programação da DEC De TV, também. não é isso, Carol? Isso, ligado. Isso. Mas, mas antes... O projeto Semeadores tem Instagram, qual sim, a rede social sim, que a gente sim. pode encontrar? Você vai encontrar a rede social aí do projeto Instagram do projeto Semeadores aí no seu vídeo. Acesse lá, nos siga, siga lá também as nossas redes sociais. Sempre tem coisa nova lá tem do Departamento de Missões. Sim, sim. Então Deus os abençoe e até a próxima edição. Trares no mundo a alegria Lembra de uma coisa Se existe um grande Deus Que não rejeita e diz Vem como está Não mais lembrarei Que o de outrora Terás a alegria Que no mundo não te sorriu E tudo mais que quiseres É só pedir Deus que é Pai Santo Terno e sublime Mas lembrarei. O Senhor, eu quero ler com você o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1 e o verso 6. A parte A do versículo diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo. É interessante que, nesse período que nós estamos vivendo, em alguns momentos da vida, nós somos sempre desafiados a recomeçar. E a verdade é que, em algum momento da vida, nós precisamos recomeçar. E você há de concordar comigo que recomeçar não é fácil. Recomeçar é desafiador. E quando nós olhamos para esse texto do capítulo 1 de Josué, nós vamos encontrar Josué acampado com o povo de Israel, próximo ao Jordão e de certo modo acomodado. Deus vem a Josué e diz, Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Você precisa atravessar o Jordão. Eles estavam acampados, mas a promessa de Deus para eles era do outro lado. Mas se ficassem ali acomodados, como chegaria e tomaria posse dessa promessa, né? Da terra que o Senhor havia prometido. Então o que Deus está dizendo a Josué? Josué, é necessário recomeçar. E há um autor, que, um escritor, que ele escreveu uma frase muito interessante. Ele disse que a vitória de um verdadeiro guerreiro é constituída. Na coragem de sempre recomeçar. Esse autor chama Marcos Namura. Ele diz que a coragem, né, a coragem de um verdadeiro, a vitória, melhor dizendo, de um verdadeiro guerreiro, está na coragem de sempre recomeçar. Ou seja, é impossível ser um vitorioso, é impossível ser um guerreiro vitorioso se você não estiver pronto a recomeçar. Então, quando Deus direciona esta palavra a Josué, Chama minha atenção e eu quero chamar a sua atenção também Porque como eu já disse e repito Em muitos momentos da vida Nós somos desafiados a recomeçar E Deus vai dar para Josué o caminho Ele, Deus vai mostrar para Josué E para mim e para você também Como nós podemos recomeçar O que fazer para recomeçar Deus diz para Josué assim no, no verso 2 do, do, do capítulo 1 Ele diz, levanta-te então o primeiro passo para recomeçar é se levantar, é sair do comodismo. O que o povo estava fazendo é se acomodando, todos eles acampados, próximo ao Jordão, de certo modo confortável, né? depois de uma jornada pelo deserto. Mas Deus está dizendo, levanta-te. Então o conselho de Deus para você, o primeiro passo é levantar, sair do lugar que você está acomodado. Esse é o primeiro passo para recomeçar. Deus continua e diz a Josué, Josué, em outras palavras, no verso 2, ainda ele diz, é preciso enfrentar os obstáculos, vencer os obstáculos, enfrentar os problemas. Josué estava com o povo, além de acomodado, talvez receioso, porque teriam que enfrentar batalhas. Então o primeiro passo para recomeçar é se levantar. O segundo é enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos. Eu preciso te dizer, esse problema não vai se resolver sozinho. Você não vai vencer se você não enfrentar essa luta. Mas com a ajuda de Deus, você tem condição de enfrentar, vencer e recomeçar. O, o terceiro passo que Deus dá de conselho aqui para Josué, para mim e para você também é esforço, ânimo. Lembra que eu li o verso de número 6 do capítulo 1 de Josué? O Senhor está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. É preciso se esforçar. Interessante que no verso de número 9, ainda do capítulo 1, Deus diz assim, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Deus diz, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A palavra de Deus para você nesse momento é, esforça-te, esteja animado para recomeçar, não fuja dos obstáculos, não fuja dos problemas, encare os seus problemas, levante do seu lugar, saia do comodismo, porque o Senhor, Deus quer te ajudar, Deus quer que você recomece, Deus quer que você construa, construa uma nova história, o desejo de Deus é, é que você saia da posição que você está, acomodado, parado. Quem sabe você está dizendo, não tem jeito mais, não vai ter solução para esse problema mais. Talvez você está parado dizendo, não, não há nada que eu possa fazer. Deus me manda te dizer nesse momento, assim, levanta do seu lugar, encare os problemas, esforce, esteja animado, porque o Senhor, Ele vai te ajudar. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para que Deus te ajude, que o Espírito do Senhor te acompanhe, esteja com você, que o poder de Deus através da sua palavra alcance agora onde você está e te dê graça, sabedoria, força para você seguir esse espaço, se levantar, enfrentar os obstáculos, os problemas e esforçar, porque o Senhor vai te ajudar a ter um novo recomeço, a recomeçar. E construir uma nova história. Se você pode, onde você está, feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa. Eu oro agora por este homem, por esta mulher, por este jovem, Senhor, esta menina, esta adolescente. Ó oh, Senhor, eu não sei o que ele está vivendo, eu não sei o que eles estão vivendo, mas eu sei, Senhor... Que o teu poder, que a tua vontade, é que ele tenha uma nova história, é que essa pessoa, Senhor, construa uma nova história, que glorifique o teu nome, Senhor. Por isso eu peço que o teu Espírito agora visite, Senhor, esta vida onde ela está, dê a ela graça, dê a ela força. Senhor, que haja sobre ela agora o manifestar do teu Espírito e que ela possa ser fortalecida, Pai que ela se levante agora deste lugar, que ela entenda que é preciso enfrentar os problemas, enfrentar os obstáculos e se esforçar, Senhor, porque o Senhor vai levar esta pessoa a uma nova história, a um lugar de honra que vai glorificar o teu nome. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo esta casa, esta vida, esta família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.